E aí pessoal, beleza? Aqui é o S2, trazendo mais um vídeo pro canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera eu trago um vídeo pra vocês de Dd Tank. já já eu entro no D.D.Tank, mas se você for novo aqui no canal Se inscreve, ativa o sininho de notificação, comenta pra mim saber que você existe, quer ter uma interação melhor comigo Tem minhas redes sociais, Facebook Instagram, cara o link do D.D.Tank que eu vou estar tá jogando vai estar tá na descrição Já vou passar o trailer aí pra você entrar no Dd Tank, bem simples, assiste aí Beleza, né? Bem fácil, né? Entra aí no tank Mas por que eu tô aqui na página inicial do meu canal? Porque eu quero pedir uma ajuda pra vocês Falta só 15 inscritos pra gente bater é, 3k e 500, né mano? deve ficar faltando só 500 pessoas pra gente bater 4k Pra mim fazer um vídeo de setup aqui do meu canal Então, que eu nunca fiz um vídeo de setup, eu quero fazer Então se você quer ajudar o seu tietê pega um vídeo Que você mais gosta, pega uma live Compartilha pra com algum amigo seu que gosta de tank Que vai se inscrever no canal Porque aqui não sai só tank sai alguns vídeos de É diferente aí, de jogos diferentes Se você tem um jogo aí que você sabe que é legal, muita gente tá jogando também quiser que eu jogue, faz sua edição legal, com o Facebook e tudo, comenta aí que eu vou pegar o, vi, é, pegar o seu nome aí e manda até um salve pra você no próximo vídeo, mas enfim, falta só 15 inscritos, então dá essa moral aí pro Tietê mano, se você clicar aqui ó, se você tiver pelo computador, pelo, não, pelo computador, porque eu acho que pelo celular não tem como não mas pelo computador, se você tiver aqui ó, você dá uma clicada aqui ó, em doar, beleza? Vai ter, você vai entrar direto nessa página aqui, como que funciona aqui? Se você tiver cartão, se você tiver condição mano de doar, porque pra que eu quero o dinheiro que você vai fazer a doação? Vou explicar até o motivo que eu quero o dinheiro, entendeu? Ó, mano, eu vou pegar o dinheiro que você vai fazer a doação, vou investir... Seis pessoas já doaram, e eu vou pegar e vou investir, quer ver, numa é uma placa de vídeo e de memória. Meu computador só falta isso para ficar um computador excelente, mano. Daí vai rodar tudo que eu quero. A placa de vídeo custa em cerca de mil reais e as memórias quatrocentos, quinhentos reais. Daí eu tenho que juntar mil e reais. Por enquanto a gente tá quase chegando à meta lá, mano. Ainda falta muito, mas em pouquinho, em pouquinho as pessoas doando, mano. Muita gente, ó, tem como você doar até um real, cara. Se você tiver um real no PayPal, muita gente quer ver tem PayPal. Aí, é fácil de fazer dinheiro no PayPal. Se você tiver condição, tiver querer, querendo ajudar o Tietchan, né, para poder querer trazer novos jogos, Fortnite, muitos jogos aqui, só pegar e doar, mano. Vai custar nada para É, vai custar. Mas se você tiver alguma procuração e tiver como me ajudar, me ajuda aí, beleza? <risos> Dá para entender, né? Daí você vem cá, coloca o que que você... Coloca o um assunto aqui, por que você tá mandando dinheiro e tal, que eu vou ler. Depois te manda um salve no vídeo. Muita gente mandou. Seis pessoas, muito obrigado por quem doaram. No último... No próximo vídeo eu vou mandar salve para geral que doou, beleza? Vou fazer uma lista aqui. Vou mandar o um salve. Daí você vem cá, mano. Ó, pode doar. Ó, um real... 100 reais, tanto faz, mano vai, vai do seu coração aí, do quanto se você tiver Se você tiver menos ou mais, tanto faz, mano Pode doar até 20 centavos, entendeu? Vai de você, se você quiser ajudar, ajuda Se não quiser, assiste o vídeo e deixa o like Que isso já vai estar tá me ajudando muito, beleza? Mas era isso que eu queria falar no início Vamos aqui pro Tank. Tô aqui no Tank do Fabot, mano Que é o 10.2 Se você quiser entrar, eu já mostrei pra vocês Se vocês esperam que ver. 5 segundos Bem simples mesmo, mano Daí vocês entram aí mas basicamente o que, que eu venho fazer aqui pra vocês? Hoje eu trago um vídeo aqui pra vocês como colocar arma mais. Tudo fudoso em menos de 20 minutos, mano. Basta você ver ó, ter foco, cara E ser bom no PVP um pouquinho Nem precisa ser bom assim no PVP Só pegar cupom que eu vou mostrar aqui pra vocês Mano, eu quero mandar um salve pros caras da live Que me ensinaram isso aqui, muito obrigado mesmo Os manos que comentam na live Um salve pra vocês, é porque não tem como eu falar todos aqui Porque é muita gente, né mano? Mas enfim, vamos aqui, você vai criar sua conta Depois que você pular o anúncio aí e entrar aqui no detalhe. Criou sua conta, você vai estar tá nível baixo E o que você que vai fazer? Você vai vir aqui no evento limitado Vai pegar esses eventos aqui, ó Ó, evento de Facebook do evento de Facebook pra baixo Você pega todos, beleza? É só obter recompensa aqui Tudo certinho Depois disso você vem aqui no salão da arena, mano Vindo aqui no salão da arena Você vai tirar seu PVP, né? Daí basicamente você vai conseguir os cupom aqui Ó, vou mostrar aqui pra vocês Que o meu cupom tá zerado Deixei tudo no zero aqui E a continha tá quase 600k, mano Daqui a pouco eu mostro minha conta pra vocês Mas enfim Você vai vir aqui Esperar um pouco, né? Vamos ver se a gente já tromba um cara aqui pra poder ir Galera, minha continha basicamente tá assim Vou mostrar aqui pra vocês Gold aqui no priorito Avança um aqui na roupa Aqui no, no chapéu, gold também Mais 12 no escudo Aí ó, pra vocês verem, tudo full 40, né mano? As composição Daí tem as pulseirinhas boas aqui, as coisinhas boas Tô usando o pet da Fênix, né? <risos> Mas eu tenho o pet do dragão, tem todos os pets aqui Se você precisar de ajuda, é só pedir ajuda aí pra mim que eu vou te ajudar, mano Tem a minha sociedade, se você quiser entrar, criou sua conta, é novo aqui Entra na minha sociedade, É só quando você estiver lá na sociedade pesquisar o nome Moleque's no Diretank, beleza? Daí você pesquisa, você vai... Eu vou te aceitar lá, daí você vem fazer parte aqui da gangue do Diretank parceiro. Cadê você... é aquele naive, meu filho mas enfim, aqui eu peguei um boot, né, mano Quando você pegar um boot aqui no fabote, você entender um negócio, que aqui é difícil, mano Os boot jogam muito bem, Olha, lá, você vai ver Precisão no tiro, cara Parece que ele colocou, quer ver, colocou tudo pra acertar certinho, mano Mas enfim, vamos lá Ó, vou voar pra perto do boot, porque é a melhor opção aqui Então eu vou morrer de longe, porque eu não jogo tão bem assim Pra quem assiste aí o canal, sabe que eu não sou um pro querendo de Tank Mas eu sei fazer umas coisinhas até tá legais. Às vezes eu dou uns tiros até bonitos, meu parceiro e o boot, mano, ó, só lá só lapada, só dá uma na lata, mano. Aquele naipe. Bem, veja, vou mandar um pouco nele, né, ó, naquele naipinha, ó, só bonito, rapaz, ó, que bonito, meu filho, respeita o tietê. Boot tá achando o quê? <risos> Mas enfim, né, daí você pega o boot aqui, ó, sempre tem um pau nele, mano, ó. Mas tem que voar pra perto, pra querer ver, pra você não morrer pra boot, mano. Porque se morrer pra boot é bem vergonhoso, porque pra boot sempre crita, cara, não é cabuado isso, eu fico cabuado mesmo, mano. A ah, o boot sempre tá cri é, critando assim, ó Eu falo assim, sempre dá explosão de personagem, perito em golpes, ó lá Pra mim, até agora, não dá um crítico, né? Mas você vai ver, o tiro do boot, ó Vai dar um crítico aqui Ele vejo que o boot bateu até 20k, mano, ó lá Mestre de a e tudo mais Toma cuidado, rapaz Tá achando, é. Que... <risos> e hoje ainda vai sair mais um vídeo aí pra vocês Se vocês querem apoiar, eu posso soltar dois vídeos por, por semana Que é, tipo assim, um vídeo eu solto, quer ver? No um sábado domingo, dois vídeos, né, mano? No um sábado domingo E... É, num um, um sábado eu solto dois vídeos no um domingo <risos> eu solto mais dois vídeos Se vocês apoiar é com o like, entendeu? Eu vou ver que vocês estão apoiando e tudo mais Vocês viram aí que minha vida ficou 1069 Vai com o boot, mano Vocês tem que ter noção disso, mano O boot é forte, cara Isso que vocês tem que ter noção Mas enfim, você pegou, quer ver, foi, fez o PVP aí, né? Vai lá, lá e pega 20k de cupom Pegou seus 20k, tranquilo, né? Daí eu vou fazer uns PVP aqui, galera eu vou querer mais um PVP aqui, mas os resto do PVP que eu fazer, eu vou colocar uma música de fundo que eu vou pegar pelo menos um 100k de, é, de cupom Pegando esse 100k, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar, quer ver, tudo fudoso... Não, tudo fudoso não, eu vou mostrar pra vocês como que compra as pedras mais barato, pode-se dizer, né? Daí você vai colocar, quer ver, fudoso e... tranquilo, mano, tranquilo mesmo De novo o que? Esse cara tá moscando aqui na jiboia, como assim, meu parça? De novo? What the fuck? O cara tá giboiando, nem conheço esse cara, o cara tá aí moscando. De novo o quê? Isso que eu quero saber. Já morreu, meu pai. Eu sinto muito, mas sua morte já é evidente. Não tem nem como o que, que você fazer. Não tem nada pra você fazer aqui não. Sua morte vai ser certeira, meu amigo. Não, ah, você tava na live. Aí sim. Pode crer, meu amigo. Um salve por pro Dark. Tava na live lá, então... Um salve aqui no vídeo. Já apareceu aqui? Sim meu mano. Ó. Pelo menos dá um tiro aí, ó. Vai voar pra onde? Que... Acho que eu tinha certo aí, amigo. Você voou pra onde? Que veio tá meu. minha mira, meu amigão. Hum. Ah, rapaz. Ui, eu... Davi, tô... tá Tá complicada a situação pra você. É porque hoje eu acordei, tipo assim, na disposição de deixar que Hoje eu acordei humilde pros caras me acertarem, entendeu? Ó lá, tô dando oportunidade, o mano acerta, daí fica complicado, amigo. Vou ativar aqui. Vocês observaram que eu apertei é, mas não foi o pet. Mas tranquilo, né? O cara podia ter dado um hit, teve muita oportunidade Mas aí, eu consegui já 40 mil cupom em duas vitórias, entendeu? Mas quando você começa a nível baixo aqui, você já vai conseguir muito cupom, mano Você pode ter certeza Porque você vai upando, rapidinho você pega mais FC que eu Se você upar sua conta todo dia, tiver foco mesmo, mano Muito mais FC que eu E tipo assim, você vai comprar as coisas dos caras que vendem aqui, ó Ele sempre tá vendendo muita coisa, daí você junta cupom, Rapidão você tá forte, eu. O meu objetivo aqui é comprar a Epic de Ares. Então, ó, vou acelerar o vídeo, colocar uma musiquinha muito top então deixa o like e vou querer fazer os PVP aqui, beleza? Então vamos lá. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs <música> we've had enough of the whole damn thing that we got going. You whole the strings without me knowing who I do. To suffer through the thinking Why do I Have the feeling that we're sinking I need to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 Basicamente, é, foi esses PVP, né? Vou mostrar aqui agora pra vocês como que vocês vão ter de fazer pra pegar aqui e comprar super pedra aqui mais barato Você vai vir aqui em medalhas. Tá vendo aqui, em baú de medalhas, mano? Você vai comprar. Basicamente, 999. Se você tiver cupom, né? Você vai comprar compra. 99. Abre, mano. Depois que você abrir as medalhas, você vai voltar aqui no shopping. Abre as medalhas, volta aqui no shopping. O que você que vai comprar? Igual, eu tô precisando de cartas, né, mano? Alma de cartas. eu vou comprar aqui. Vou mostrar pra vocês de exemplo. Olha isso. Mesmo assim, eu vou estar tá precisando. Deixa eu ver aqui. Dá pra me comprar 63, eu acho. Hum, 63. Tá indo mais. E é, beleza. Confirmou a compra. Depois você vai sair aqui do shopping. E deixa o like aí, galera. Se você não deixou o like ainda. Eu peguei um cara bem forte, nível 35 aqui. Fui PVP com ele. Que é doido, o cara que ver. Tava forte, mano. Uma palada que o cara deu já foi 3k e pouco. Não dá pra fazer nada, não. Você vai voltar aqui no Shop, Eu vou fazer com as cartas. Mas, mas serve tanto para as cartas ou super pedra. Daí vai dar você aí, né, meu mano? Cadê medalhas? Hum, aqui, ó. Tem, é 100, é 100, 100 medalhas cada uma. Mas aí, ó. Aí você vem cá. No caso. Olha lá, pra vocês verem. Deu pra me comprar 999. Aqui já dá pra comprar 800. Olha pra vocês verem. Mil, 1799 cartas. Deu pra comprar. Se você fazer a conta aí certinha. 1.799 cartas. Vamos lá. Aí você vem cá, abre. Serve pra tanto cartas, ó. Tipo assim, pedras. Super pedras, beleza galera? Aí você vai comprar super pedra aí, você coloca mais 12. Você viu aí? Rapidinho, mano. Você pega mais 12. Isso aqui serve as cartas, pro, pra super pedra. E. Só. E tem mais algumas coisinhas lá que eu ainda não olhei direitinho. Mas depois eu vou olhar. Abri aqui as cartinhas. Consegui pegar 600 k Deu para vocês observar. Hashtag Tietchan 1 um milhão. Vamos ver se pega aqui 1 um milhão. Level 37 pelo menos. Vai ser de boa. A composição aqui tá muito boa. Na não, não moral. E olha que ainda tem de roupa o totem, tem de roupa o templo, tem de urupar aquele a montaria. Muita coisa que tem de fazer. Abrir algumas ilustrações. Eu tô esperando que o dar dá uma arrumada nisso aqui na montaria, ó. Não nasce mais, na montaria de rumo, tá ligado? As runas não aparecem aqui, ó. Eu não sei porquê, mas não aparece Tô esperando ele arrumar aí pra poder quer, colocar as suna aqui na montaria. Daí eu acho que pega mais de FC. Conversei com alguns caras que tá jogando aqui, né, galera. E os caras falaram assim que pra, pra você conseguir muito atributo, você tem que upar as cartas. Daí eu vou atualizar as cartas aqui tudo certinho. Olha aí. Ó pra vocês verem, mano. Só com uma experiência. Eu tô quase com um milhão de FC, galera. Na moral. Eu acho que eu pego um milhão aqui, só atualizar as cartas. Mas eu preciso de cupom. Vou deixar isso pra, pro próximo vídeo. Eu vou fazer isso offline, offline mesmo Mas basicamente é esse o vídeo, espero que vocês tenham entendido Pega mano, entra no servidor Cria sua conta, vem jogar ó Cria sua conta, daí você vai vir aqui na minha sociedade ó Essa é minha sociedade, beleza galera? Você vem cá, daí eu vou ó, te aceitar aqui de boa Você vem cá, eu vou te aceitar Mas doa a culpa pra sociedade pra gente ajudar Pra ajudar ela a colocar mais 10, beleza? Tem muito... Tinha 50 pessoas aqui, eu, tipo assim, excluir por quê? Porque as pessoas fica 7, 8 dias sem jogar e quer que a gente deixe ela na sociedade, entendeu? Se você quer ficar na sociedade, dou com o povo da sociedade, ajuda a sociedade, mano. Conversa com os caras, serve, quer ver? Isso aqui serve pra quê, galera? Ó, C G, pra conversar com a sociedade. Então, troca uma ideia que sempre eu tô online aqui no Fabotank, beleza? Mas espero que vocês tenham entendido o vídeo. Se você entendeu e curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. E não se esquece também de ativar o sininho de notificação. E, mano, mano, vamos fazer o seguinte. Deixa o like aí, galera. Vamos bater uma meta legal de likes, que eu tô ajudando vocês aqui com esse vídeo. É uma ajuda pra quem é novato. Mano, muito obrigado aí pelo feedback que a gente tá tendo, que é um feedback bem legal. Também divulga o canal. Quero fazer a doação, o link tá na descrição. Tamo junto. Um abraço do senhor Tchm. Segue nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Me falou.